Tu pôs a mulher aqui, né? Tinha essa lagoa mesmo. Não, porque. Sabe o que a falou? A eu falou que aqui tinha uma. Pode falar? A eu falou que aqui tinha uma cisterna de 10 mil litros cúbicos para abastecer o motor. Ao lado direito. O radiador do motor. É exatamente. Aí essa água, a companhia self trazia. Além de trazer o óleo diesel, trazer água também, porque essa água era para o motor funcionar. Refrigeração. Ah, refrigeração. Aí o que acontece? Não tinha água potável naquela época em Búzios. Não tinha. A única água que tinha aqui em Búzios era pra lavar roupa de poço. Era de poço. Perfeitamente. É? Aí ele falou assim... as pessoas iam lá... As mulheres ali da, da região dos ossos, a maçã ali... E pegava água no balde pra beber. Não era pra lavar. Entendi. E eles deixavam na camada d'água. Verdade. Porque como a água sobrava... Entendeu? A água sobrava lá... Ele falou assim, ó, pode levar água. Verdade. Era água, não tinha água para beber. Ou era fervida no poço e filtrada, mas ficava aquele gosto salubro da, da água Verdade. doce. Né? Verdade. Então, eles, quando provaram provaram né, água preparada, com um cloro, né? Aí eles começaram a beber, finalmente começaram a tomar água potável aqui no Quem é que te contou isso? Quem contou isso foi Jael. Quem é esse Rael? Ah, é que eu falei com ele ontem. Rael Moura, o filho do, do seu Dinho. Quem é seu Dinho? Seu Dinho era operador da, da usina. Ele era o funcionário da Selfie. E. SELF era a companhia elétrica do estado do Está Rio. Da Rio né? de Janeiro. Era Centrais Elétricas Fluminenses. Fluminense. Centra, é, Centrais Aí o que acontece? O seu Dinho era o funcionário encarregado de fazer a, a operação, ou seja, diária. Era uma rotina de ligar. A usina, né, Mariano? Porque após, após, essa, após a inauguração desse prédio, né, ali se colocou o gerador, tudo foi preparado, aí faltava o operador. É isso aí. Faltava o operador. Aí, como meu pai estava envolvido em todo, em, todo, em todo esse projeto, aí meu pai decidiu na nossa casa. Pô, vamos pegar um pescador para botar lá. Aí foi aonde... Foi ventilado o nome de seu Dinho. É. E a minha mãe na época disse assim, por que não empregar, botar o Tônio lá? Tônio é Antônio Drummond, casado com a, ah, minha, sim, sim. Com a minha irmã. Bonito. Aí meu pai falou assim: não, ele é mais jovem, ele pode continuar enfrentando o mar. O seu Dinho é mais velho. Ah, Aí colocou o seu Dinho, né? Rodrigues de Carvalho, que é pai de Israel. Deixa eu te falar uma coisa aqui. É, como, foi que, como foi que seu pai, seu Eduardo? entrou, é, começou a fazer parte disso. Por exemplo, ele conhecia, ele conhecia o governador... Espera, espera, espera!